Oi povo, tudo bom? Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês a minha lista de Natal. Eu peguei a ideia desse vídeo de uma menina que eu sigo, que se chama Hannah. Ela é da Pensilvânia. E ela, todos os anos, compartilha a lista de Natal que ela faz e manda pra mãe dela pra servir de inspiração. Então, eu vou compartilhar hoje a minha pra que tu também consiga te inspirar e ter ideias de presentes pra pedir ou pra dar. Listas de desejo fazem parte da minha vida há muito tempo. Não só pra pedir de presente coisas, mas também de coisas que eu gostaria de comprar. E eu não posso investir no momento, porque não são prioridades, coisas que eu não conseguiria viver sem. Como eu não nasci herdeira, eu preciso priorizar as coisas com que eu vou investir meu dinheiro. E a lista me ajuda muito nesse sentido. Eu amo ganhar presente, então vocês, amigos, migas, oi mãe, tudo bom? Morzão, que se vocês quiserem me dar alguma coisa de presente em algum momento, essa lista serve como um serve como bom referencial de coisas que eu gostaria de ganhar. Tu que não me conhece e tá aqui no vídeo, pode usar essa lista pra mandar pra alguém e pedir as coisas que estão aqui, ou usar ela como inspiração pra dar as coisas de presente pra alguém que tu gosta. Eu normalmente faço as minhas planilhas no Excel, mas pra conseguir compartilhar aqui com vocês e ficar uma coisa mais clara, dessa vez eu fiz ela em slides e vocês vão acompanhar comigo. Ah, eu fiz a lista no blog também, então se tu quiser compartilhar o link com alguém, ele vai estar tá aqui no box de descrição. O primeiro item da minha lista é um vestido midi, eu amo esse vestido, eu achei ele muito lindo, eu tô namorando ele há muito tempo, ele com Custa com 88,90, ele é maravilhoso, é um vestido midi, o preço tá super bom, ele não é um vestido muito caro, normalmente vestidos longos e midi são mais caros, e eu tô nessa vibe super de comprar mais roupas diferentes e de cores que eu ainda não tenho, eu tenho muito vestido azul, e aí esse verde super combinaria com o meu novo estilo. As minhas listas sempre tem livros e aqui nessa lista eu botei dois que se tu quiser usar de inspiração também Mesmo pra alguém que não tem hábito de leitura, ele é muito legal porque eles são tirinhas Então o primeiro é Ninguém Vira Adulto de Verdade Eu amo, esse, eu sigo esse perfil no Instagram e é incrível, eu amo E é um livro legal pra ter, pra deixar tipo na sala, sabe? Pra quando a visita chega e não tem, não tem nada acontecendo, tu precisa sair rapidinho A pessoa pode ficar folhando porque são histórias curtinhas se é alguém que não tem hábito de leitura também consegue super aproveitar, pode ler uma página de vez em quando, que não tem problema, as histórias não são conectadas. Então, eu super acho um baita presente. Ele custa R$26,79. O terceiro item dessa lista também é um livro, e esse é o Não Tá Fácil Pra Ninguém. Também é o mesmo esquema, são tirinhas, não precisa ler tudo na ordem, pode ler uma página cada vez. Qualquer pessoa vai curtir, vai conseguir dar umas risadas, vai se identificar com algumas tirinhas. Então, eu acho que é um super presente também, ele custa 25,65. O quarto item é um item eletrônico ou, sei lá, tecnológico. Ele é aquela luz que faz a luz de pôr do sol. Imagina agora gravando com aquela lâmpada aqui, refletindo na parede fazendo uma, um pôr do sol meio arrocheado. Ia ficar muito bonito é por isso que eu pensei nela, eu quero ela há muito tempo e como ela não é mais tão um lançamento tão modinha ela tá custando R$ 49,99 O quinto item é um jogo eu quero muito esse jogo eu adoro esse tipo de história assim e é o jogo Histórias Sinistras eu escolhi a edição cinema mas tem outras edições também Uh, ele é uma caixinha pequenininha, custa R$29,90, é legal de jogar com galera, então eu queria muito. Eu só tenho uno de jogos assim que tu pode jogar com os amigos, então eu queria construir essa parte da minha, do meu acervo e ter mais jogos diferentes ou de, e divertidos para jogar com os amigos, não ficar jogando só imagem e ação, porque eu já enjoei. O sexto item é um item que tem muito a minha cara, que é um pôster do Sinta-se em casa, mas da After Hype. Eu amo After Hype, eles são os criadores gênios que fizeram a minha desagenda que eu comprei, que é a minha agenda do ano que vem. Então vai ter vídeo aqui no canal também mostrando todo, toda ela pra vocês. E esse pôster em específico tem escrito assim, Sinta-se em casa, mas lembre-se que você não está eu acho genial, eu amo esse pôster, eu quero muito ter pra botar aqui em casa e ele custa 30 reais, mas ele vem sem moldura. O sétimo item é meio que um item ostentação, que eu queria ter muito e eu jamais vou investir meu dinheiro nele porque é, passa assim do meu limite de valor que eu gastaria numa vez só em um produto e é o Kit Travel Size da Banila Co do clinic Zero, ele é um balm demaquilante e ele tem vários tipos e aí eu queria muito testar, eles são potinhos pequenininhos, realmente que é pra Tu conhecer o produto e que cada um tem um cheirinho e uma finalidade e eu acho isso incrível as marcas gringas e coreanas elas têm muito esse apelo de fazer potes menores para tu conseguir usar levar junto em viagens realmente que é o nome do produto mas também para a gente conhecer e testar e ver se vale a pena investir o dinheiro no pote mesmo real tamanho real esse item custa 77,39 é um dos itens mais caros aqui da lista o oitavo item é para alimentar meu lado Senhora, é uma caneca de porcelana com tampa e filtro. Eu gosto de tomar chá, mas eu tenho preguiça de coar. E os chazinhos de saquinho, beleza, porque vem no saquinho já não tem problema, mas, por exemplo, camomila, uh, como é que é o nome daquele outro? Cavalinha, macela, eles são a flor mesmo, a folha então fica solto na água fica ruim de beber e fica aquela coisa meio eu tenho problema com textura então eu queria ter o cestinho de metal que tu só tira e toma o chá já coado, não precisa ficar passando no coador de uma xícara pra outra, é um inferno então essa essa caneca. Então, essa caneca super resolveria a minha vida. Eu acho ela linda. E ela custa R$39,90. O nono item da lista é um kit de esmaltes Copa tá aí, Eu achei que eu ia passar ilesa, que eu não ia pedir, que eu não ia querer esmalte verde e amarelo. E eu vi esse kit da Latica, que são esmaltes de glitter, verde, amarelo e azul. É uma coleção realmente da Copa do Mundo. É a coleção 6 estrelas. E. Amei, então eu botei aqui na lista. A coleção custa R$ 20,93. O último item é também um kit de esmaltes. E esse fica dicas se tem alguma amiga alguém que tu conhece que tá querendo aprender a fazer as unhas sozinha e não sabe o que comprar não sabe o que, que precisa, quais são os passos pra conseguir pintar as unhas e fazer o esmalte durar, esse kit aqui é bem completo, ele vem com os esmaltes da Luísa Sonza, da coleção da Luísa Sonza, a base o extra brilho, que se chama top coat também, e o secante esse secante aqui é maravilhoso, eu amo ele eu já usei várias vezes e ele é o um único que eu usei até hoje que seca o esmalte mesmo então vale super a pena esse kit super completo custa 67,36 e esses são os meus itens da lista de Natal eu espero que ela tenha sido útil como eu disse se tu quiser usar ela como base para criar tuas tu quiser enviar esse vídeo ou o link do blog para alguém para usar ela como sendo tua lista também sinta-se à vontade se tu tiver alguma dica de presentes que eu posso pedir no ano que vem comenta aqui embaixo que eu quero muito saber e me conta aqui o que que tu pediu de presente, quais itens estão na tua lista. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo, um beijo e até. Tchau!